— Oi, Felipe. Vim lhe fazer uma visitinha. — Mas a senhora pode nos visitar em casa? — Claro, meu amigo. Principalmente quando tem equilíbrio e oração sincera. Vejo que você faça o culto do Evangelho no lar sozinho e vim lhe dar um incentivo. A mediunidade coloca a mão na testa de Felipe e ele vê alguns jovens de sua idade que acompanham a sua leitura do Evangelho. Felipe fica exultante. — Que legal! Quer dizer que eu não estou só? — Exatamente. Eu multiplico o trabalho e os amigos. — A senhora pode ficar um pouco para conversarmos? — Sim, vim para isso. Eu estava pensando nas histórias que a senhora me contou. de Tijona Dark, de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua. Diz Felipe, um tanto constrangido. Diga, amigo. Estou aqui para conversarmos. É sempre melhor expor o que se pensa do que viver na dúvida ou no erro. Estimula a mediunidade. Eu sei que eu sou médium em espírita... Isso quer dizer que tenho uma grande missão, que ficarei famoso? É esse o meu caminho? É pensando assim que você vai se dar mal. O caminho da fama mediúnica é o caminho da desgraça. Diz um dos jovens desencarnados que acompanha o diálogo. Felipe se espanta. Calma, amigo, diz a mediunidade. Eu lhe explico. Sei que você quer aprender. Eu não sou perigosa, mas quando alguém me coloca junto com a vaidade ou a ambição, é desgraça na certa. Pouquíssimos médiums devem ser famosos, um em muitos milhões. Esses vão ficar famosos mesmo sem quererem, e vão sofrer muito com isso. A fama neste planeta é provação duríssima, que eu não desejo para ninguém. Após uma pausa, a senhora mediunidade continua. É dever de todo médium não aparecer, não chamar atenção para si mesmo. É obrigação moral ocultar-se e servir em silêncio. Você entende? Os bons espíritos, que eu conheço muito bem, se afastam quando o médium quer aparecer. Para isso ficar mais claro, eu vou ler para você uma mensagem que o Espírito da Verdade escreveu para os médiuns. É uma mensagem muito séria e sábia. Se eu pudesse, eu a transformaria na oração dos médiuns. Fala a mediunidade que tira do bolso um belo exemplar de O Livro dos Médiuns e lê o seguinte trecho. Todos os médiums são chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades, mas poucos escapam da malícia do amor próprio. Entre centenas de médiums, dificilmente é encontrado um que, no início de sua mediunidade, não acreditou estar destinado à realização de uma grande missão. Aqueles que caem na armadilha dessa vaidosa crença, e são muitos tornam-se presas dos espíritos obsessores que os subjugam, alimentando o seu orgulho. E quanto maior é sua ambição, mais miserável será sua queda. As grandes missões são confiadas apenas a escolhidos que são guiados pela providência, e não por sua vontade, para uma posição na qual suas ações serão mais eficazes. Médiuns iniciantes devem ser extremamente críticos com espíritos que os elogiam e que exaltam a importância de suas tarefas, porque, se eles levarem a sério esses elogios, colherão decepções tanto no mundo físico como no espiritual alertem-se aos médiums que eles podem realizar um bom trabalho, mesmo nos lugares mais obscuros e nos grupos mais modestos, ajudando a convencer os incrédulos ou consolando os aflitos. Caso a missão do médium seja além de sua limitada esfera de ação mediônica, ele será guiado de onde estiver a uma esfera mais ampla, por mãos invisíveis, que irão abrir-lhe o caminho e impulsioná-lo adiante. Como se diz... Apesar dele mesmo. alerte se a todos que sigam estas palavras. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O Espírito da Verdade — Que chocante! Eu conheço tanto médium que vive se promovendo e promovendo os livros que psicografa! — diz Felipe. Pois é! — Responde, desolada, mediunidade. Mas eles não fazem isso orientados pelos seus guias espirituais? Pelos guias que escolheram, sim. Pelos espíritos superiores, não. Afirma, enfática, a mediunidade. Como a senhora tem tanta certeza? Nenhum espírito superior irá contra as orientações do espírito da verdade. Posso garantir. — Mas quem é o Espírito da Verdade? — pergunta Felipe, um tanto frustrado. — Ele já tinha imaginado sua carreira de médium famoso de autoridade em assuntos espíritas. Palestras, conselhos, aplausos, contaria centenas de vezes seus testemunhos, seria do lado, bajulado. — Meu amigo, o Espírito da Verdade é o próprio Cristo — não te iludas. Se queres a mediunidade como trampolim para a fama, lembra-te. Colherás decepções neste mundo e um severo castigo no outro. É o Cristo quem te avisa. A explicação não deixa dúvida quanto à seriedade do assunto. Felipe, chocado, enche os olhos de lágrimas. Quantos sonhos de fama mediúnica tinha acalentado? Teu guia quer falar-te. Eleva teu pensamento e escuta, querido amigo. Afirma a mediunidade. Felipe respira fundo, ora e consegue ouvi-lo. Querido filho, é o amor que nos une. Não estou aqui para te condenar nem para te julgar. Escuta-me com o coração. A mediunidade é concessão sagrada de Deus, e como muito desejo a tua felicidade, quero que te torne digno dela. Aprende a servir em silêncio. Para que a fama, se o próprio Criador sustenta o universo sem se autopromover? Usa tuas faculdades para amenizar o sofrimento e a dor para receber mensagens elevadas e para distribuí-las aos que querem se elevar. Mas, para que colocar o teu nome em capas de livros que não são teus? Adota o anonimato, filho. Foge da loucura humana que busca a fama vazia e torpe. Aprende com Jesus a servir em silêncio e acenderás uma luz imortal em teu coração. Estaremos juntos em todos os momentos e terás verdadeiros amigos, os quais a busca do orgulho afastaria de ti. É momento de decisão, então, peço-te, escolhe a mediunidade orientada pelo Cristo. Lamenta e ora em silêncio pelos que desmoralizam a mediunidade ao utilizá-la para a fama. Uma terrível justiça os aguarda. Cumpre teu papel de médium anônimo e dedicado e estaremos juntos para sempre. Chamo-me Pai Joaquim. Felipe chora de tanta emoção. Graças a Deus ele entendeu, em tempo, o caminho que deve seguir. Ele olha então para a mediunidade com profunda gratidão. Ela sorri... E diz... Foi um excelente dia de aprendizado, mas já vou embora, amigo. Despedem-se. Felipe pesquisa a mensagem de O Livro dos Médiuns, citada pela Mediunidade. Encontra-a no capítulo 31, item 15 do livro. Imprime-a e prega perto de sua cama. Vou ler essa mensagem todos os dias... Não quero me afastar do Cristo, pensa Felipe. É uma decisão inabalável. Seu guia, que o observa em silêncio, chora emocionado. Capítulo 6 – No Centro Espírita Na semana seguinte, Felipe entra no centro. É a sua primeira aula no curso da juventude. — Bom dia. Vamos falar sobre mediunidade, diz o dirigente dos estudos mediúnicos do centro. — Que legal. Meu primeiro dia já vamos estudar mediunidade, pensa Felipe. — A mediunidade é uma faculdade natural que todos possuímos. É a capacidade de sofrer, em algum grau, a influência dos espíritos, explica o dirigente. Felipe acompanha tudo atentamente. Quando percebe que a aula está próxima do fim, resolve perguntar. — Que fenômenos mediúnicos vamos observar hoje? O dirigente olha para ele espantado. — Fenômeno mediúnico? Aqui? Não é possível. É muito perigoso. Isso é para quem tem muita experiência. Diz enfático. — Mas o senhor não disse que a mediunidade é uma faculdade natural? Se a faculdade é natural, o fenômeno não é também natural? — Sim, sim, mas essa é teoria. Bem, não sei explicar direito, mas... Uh, só sei que não podemos ter fenômeno mediúnico aqui. — Por quê? — indaga Felipe, confuso. — Não pode, pronto. São as normas da casa. Os espíritos não querem. É, — É isso, é isso. São orientações dos espíritos. Felipe, sem entender nada, procura a senhora mediunidade. Ela está do lado de fora da sala e a tudo assiste com tristeza. Felipe lembra de tudo que tinha aprendido com ela e com seu guia e tenta argumentar. — Mas... mas nada, você é muito jovem. Apenas quando estudar e crescer vai entender. Vamos fazer a prece final, pois provavelmente você está obsediado. Conclui o dirigente. Assim, a aula é encerrada. Felipe está desconsolado, abatido. Como podia tudo aquilo? Ele falou tanto para depois, na prática, negar tudo. Vai para casa, triste. Fecha-se no quarto, ora e dorme. Ao sair do corpo, estão lhe esperando a senhora mediunidade, seu guia espiritual. Estes, sorrindo, lhe abraçam. É daqueles abraços que fazem a gente ter coragem de tudo enfrentar. Meu filho, diz a mediunidade, por incrível que pareça, muitos espíritas não me entendem. Sem mim e sem a ajuda de muitos jovens da sua idade, não haveria doutrina espírita. Mas, mesmo assim, eles não permitem que eu possa estar presente na maioria das ocasiões. Afastam-me dos jovens. Temo que eles adotem as regras da época dos oráculos. Na verdade, alguns já fazem isso. Tratam os médiums como pessoas especiais. Deus é amor e misericórdia. Todos os seus filhos são médiums. É suficiente o esforço sincero de se espiritualizar para merecer a companhia dos bons espíritos. Sabemos de sua sinceridade e coragem. Queremos que você nos ajude a mostrar como a mediunidade é natural. Acrescenta Pai Joaquim. Mas como poderei fazer isso? Pergunta Felipe, intrigado. Vivendo a mediunidade com naturalidade, não adotando postura de santo nem de popstar. Explica Pai Joaquim. Então viverei como vivem todos os jovens e terei também muitas experiências mediúnicas? Pergunta Felipe, tentando entender seu guia. Sim, você deve viver como os de sua idade, como vivem os jovens saudáveis. Diz o espírito protetor. Mas... O que significa ser saudável? Quero dizer, ser saudável na prática. Pergunta a Felipe, que quer entender exatamente o que ele deve fazer. Bem, responde o guia, todos sabem o que é ser saudável, mas está tudo tão confuso na Terra que eu vou lhe explicar. Primeiro, cultivar o equilíbrio emocional é essencial. Muitos não entendem que... Por terem vivido uma juventude cheia de emoções, passarão o resto da encarnação angustiados, irritadiços e nervosos. E que emoções são essas? São as emoções grosseiras, ficantes e namoros sem compromisso, por exemplo. Quando mexemos com a emoção de outro ser humano, sem a devida responsabilidade, destruímos nosso próprio equilíbrio. As energias geradas pelos sentimentos não elevados se acumulam e muitas vezes apodrecem em nosso corpo espiritual. Daí a sintonia com os bons espíritos fica difícil. Então eu não posso namorar? Pergunta Felipe, assustado. Calma, diz sorrindo o amigo espiritual. Pode e deve mas no momento certo e com os sentimentos adequados. Namorar por namorar para experimentar? Não. Isso é vulgaridade e inferioriza quem faz. Ser humano não é amostra grátis para ficar sendo experimentado. Namorar com um sentimento sincero no momento certo eleva o ser. Entendeu? Ah, diz Felipe aliviado. Pensei que não podia nunca. Seu amigo espiritual sorri. Jamais aliviado, Felipe pergunta. E o que mais? Bons hábitos. Ler livros e artigos instrutivos. Ouvir boas músicas. Frequentar festas saudáveis. Evitar ambientes com excesso de álcool. Drogas e pornografia. Nem pensar. A não ser que queira contato com espíritos das trevas, que vão arruinar sua sintonia, sua paz e sua vida. Sei que não irá atrás disso, mas é possível que, algum dia, alguém lhe ofereça, e sua recusa deve ser firme e tranquila, se queres que eu permaneça ao seu lado. Eu não sabia que isso é tão sério, diz Felipe, lembrando-se de alguns amigos da escola. Sim, Felipe. É seríssimo, e seus amigos que cultivam esses hábitos infelizes, muitos sofrerão. Ore por eles. No futuro, você terá que socorrer alguns em regiões de dor e de trevas. É o livre-arbítrio de cada um. Quando tiver oportunidade, fale para eles da doutrina espírita, e assim você poderá evitar grandes tragédias na vida de muitos. Conclui Pai Joaquim e, em seguida... Prossegue. Quero, agora que conhece as suas responsabilidades, lhe apresentar um amigo. Nesse momento, entra um espírito com aparência jovem que o cumprimenta. Boa noite, eu sou o Ivan. Ivan irá lhe ajudar a entender as dificuldades dos espíritas em relação à mediunidade. Após o curso que você fará, iniciaremos as atividades psicográficas que estão programadas desde antes de seu nascimento. Quando acordar, lembre-se de todas as recomendações. Elas são a garantia do sucesso de sua encarnação atual. Conclui seu guia espiritual. Ivan fala com carinho. Começaremos em uma semana. Prepare-se para dormir com o coração em paz. Além da oração sincera antes de dormir e do cultivo de bons sentimentos e de bons pensamentos durante o dia, você deve cumprir fielmente seus deveres espirituais. Isso facilitará seu aprendizado. Eles se abraçam e se despedem. Felipe acorda emocionado com tudo o que tinha vivido. Nunca imaginou que fosse tão empolgante ser médium. Capítulo 7 Observando os Centos Espíritas No sábado, depois de Felipe se deitar, Ivan se aproxima e lhe aplica passes, de forma que Felipe se desdobra com facilidade. Ivan sorri e diz, Veja como foi fácil sair lúcido do corpo, isso é o resultado de uma semana vivida com equilíbrio. Felipe abraça o novo amigo. Hoje vamos avaliar algumas situações tristes. Não nos cabe julgar, muito menos condenar ninguém. Estudaremos os problemas com o objetivo de orientar os futuros médiums. Por isso, nada de condenação. Estamos combinados? Sim, responde Felipe intrigado para saber o que isso daria naquela noite. Ivan pega-o pela mão e leva-o até uma região sombria. Eles param em frente a uma espécie de boate. — Vamos entrar. Eles não nos podem ver. — Explica Ivan. Em uma mesa no canto, estão sentados o dirigente das atividades mediúnicas e dois médiums do centro espírita — conversando animadamente. Talvez, por causa da presença dos dois, o dirigente lembra-se do ocorrido na aula da juventude e comenta. — Você acredita que um jovem queria ver fenômenos mediúnicos? — Mas qual o problema? — pergunta Evraldo, um dos médiums. — Ora essa, diz Ribaldo, a mediunidade revela muita coisa... E se eles descobrem que sempre nos encontramos aqui? E tem mais, acrescenta o dirigente. Quanto mais eles estudarem, mais vão nos questionar e descobrir que há muito não estudamos as obras de Kardec, nem as de Léon Denis. Já pensou que vergonha? Estou pensando até em estabelecer uma idade mínima para o estudo mediúnico. Talvez tenha sido um erro falar de mediunidade para jovens. Idade mínima? Pergunta Evraldo sem acreditar. Isso é tão absurdo que nem mesmo quem não conhece a doutrina espírita aceitaria. Veremos, eles são tão tolos que basta ir falando discretamente e, em pouco tempo vai ter gente dizendo que foi Kardec quem orientou. Diz o dirigente gargalhando. Nisso eu não acredito. Todos sabem que Kardec trabalhou com meninas de 14 anos, diz Ribaldo. Quer apostar? Desafio, dirigente. Kardec, para os espíritas encarnados, não passa de um nome que todos dizem respeitar e não conhecem. Fala gargalhando. Felipe está abalado. Ver espíritas tratarem a doutrina espírita com tanto desamor e desrespeito o choca. Ivan expressa sua tristeza em seu olhar, lúcido e sincero. Vamos sair daqui. Já ouvimos o suficiente. Fala Ivan. Saem e vão para um bosque, perto da cidade em que Felipe mora. Ivan ajuda Felipe a se refazer do choque emocional e energético vivido. — Como pode acontecer isso com trabalhadores espíritas? — pergunta Felipe. — Infelizmente, eles não são exceção. — mas por que combater a vivência mediúnica? Você ouviu a explicação. Quando o espírito encarnado ou desencarnado se acovarda e não enfrenta a si mesmo, não reconhece suas fraquezas e seus defeitos, ele não se esforça para superá-los, se animaliza e quer se esconder cada vez mais. Ante o olhar perplexo de Felipe, Ivan conclui. Eles combatem a mediunidade porque a vivência mediúnica cristã os impulsionaria a se tornarem melhores. Teriam que admitir seus defeitos e lutar para superá-los. Mas ter que enfrentar as próprias fraquezas e medos não é apenas para espíritos muito evoluídos? Não é exigir muito deles? Não. Nós não esperamos que os espíritos da Terra sejam santos. Isso seria um erro. Queremos apenas que eles se disponham honestamente a assumir seus defeitos, esforçando-se para superá-los. Se eles agissem assim, nós poderíamos ajudá-los e muito. Como eu posso ajudá-los? Pergunta Felipe, angustiado. Orando por eles, no momento não é possível avisá-los. Eles fecharam as portas que temos para socorrê-los. No último aviso que fiz, na reunião mediúnica, fui classificado como mistificador. Quando inspirei um trabalhador a alertá-los, eles o expulsaram do grupo. Eles caminham para um desequilíbrio profundo, e o pior é que induzem muitos a isso com pensamentos infelizes, claramente contrários ao Cristo e a Kardec. Ivan olha Felipe nos olhos e diz... Contamos com você para alterar essa situação. Como? De nada adiantariam discussões inúteis ou polêmicas estéreis. Queremos que você os conteste sem agressividade, por meio de uma conduta espírita cristã, inclusive em relação à mediunidade. Ivan silencia e, em seguida, pergunta. Você aceita? Aceito. Ótimo. Vamos conhecer outros jovens que também aceitaram esse desafio. São muitos, você se surpreenderá. Partem. Aproximam-se de um imenso castelo que tem no portão de entrada a seguinte inscrição. Colégio Alain Kardec Felipe, ao ler o nome do colégio, emociona-se. É a escola fundada por Eurípides Barçanufo, um espírito que ele ama profundamente. Ivan, percebendo a emoção de Filipe, afirma, Amigo, hoje começa um bom trabalho. Aprenderás o quanto é valiosa a virtude. Uma vida equilibrada e de renúncia nos abre as portas de aventuras e belezas sem fim. Entram pelo imenso portão e percorrem uma estrada florida até um auditório a céu aberto que se localiza à direita do castelo. Alguns milhares de jovens estão sentados em silêncio. Os dois se sentam e Ivan explica. Assistiremos à aula inicial que será dada por Eurípides Barçanufo. Fiquemos em silêncio um encontro com Eurípides é sempre um momento especial. Após alguns minutos, Eurípides, que está sentado em uma pequena elevação do jardim, levanta-se, cumprimenta a todos e faz a prece inicial. Senhor, graças te dou porque permites nos reunirmos com estes jovens que tão árdua missão devem executar no mundo. Ajuda-me a lhes ensinar que a mediunidade deve ser vivida santamente com autenticidade, devotamento e humildade. Permita, Pai, que cada um deles tenha coragem de enfrentar a si mesmo e de se tornar digno do exercício mediúnico orientado por Jesus. O ambiente está envolto em luz e paz. O professor de sacramento se projeta de forma a ser visto claramente por todos que ali estão. Amigos, irmãos, fala Eurípides, olhando nos olhos de cada um, com seu olhar penetrante, repleto de austeridade, ternura e carinho. Em seguida, ele continua. Não se enganem. É necessário que vocês passem por duras provações. Apenas enfrentando o sofrimento, se tornarão fortes. Apenas se tornando fortes, saberão serem verdadeiros cristãos. Se estas palavras chegam a vocês, é porque vocês já têm condições de assumir um importante compromisso com o Cristo. Eu lhes acompanharei até a suprema vitória espiritual e não lhes quero ver envoltos nas sombras da sexualidade desregrada nem de outros infelizes vícios. Vocês serão os construtores da sociedade nova, anunciada pelo jovem da Galileia. Assim ele quer, assim será. Essa escola lhes acolhe como valorosos trabalhadores de Jesus. Não utilizem jamais seu aprendizado para satisfazer a vaidade, a malícia ou aos vícios. Os que optarem por uma vida animalizada serão excluídos de nossos cursos. Aqui não se atiram pérolas aos porcos. Aos que viverem a mediunidade como testemunho vivo do poder de Deus e da imortalidade, lhes serão concedidas alegrias e ensinos que hoje vocês não podem sequer imaginar. Ao término dos três primeiros anos de curso, vocês conhecerão os apóstolos do Cristo que querem lhes ensinar a sublime arte de servir. No futuro, para o discípulo digno, se abrirão as portas dos mundos superiores para que ele aprenda como melhor servir na terra. Sinceridade absoluta é a nossa palavra de ordem. Basta de falsos profetas no seio do Consolador. Não queremos os combates solos, Queremos a vivência diária de devotamento e de abnegação. Suas faculdades mediúnicas se ampliarão, suas responsabilidades também. Vocês não devem estar entre os jovens animalizados do mundo. Vocês devem se preparar para socorrê-los no mundo e nas reuniões mediúnicas. É o seu dever. O momento é chegado. Estudem e vivam. Não lhes faltará proteção. Eurípides silencia. Todos choram discretamente. Por fim, com uma voz poderosa, forte como um trovão, Eurípides conclui. Nos últimos dias, com o poder de meu espírito, impulsionarei a espiritualização de todos que estão na carne... Filhos e filhas de meu coração profetizarão. Jovens terão visões, anciãos sonhos. Não duvidem. No fim dos tempos da maldade, aqueles que me seguem profetizarão em abundância. Tudo o que vocês precisam saber lhes foi dito. O Cristo nos ampara. A vitória pertence a Deus e a seu enviado que os convoca ao trabalho junto ao Consolador. Felipe acorda, banhado em lágrimas. Em seguida, lê a mensagem aos médiuns do Espírito da Verdade. Levanta-se. É segunda-feira, dia de aula. Na quarta-feira, Felipe recebe um convite para uma festinha daquelas, no fim de semana, em que todos vão para o sítio de um amigo e não vai o pai de ninguém. Vão no sábado pela manhã e voltam no domingo à tarde. Felipe lembra-se do compromisso com Ivan no fim de semana. É o dia de suas aulas no colégio Alain Kardec. Mas resolve ir mesmo assim. Afinal, é só uma festa. Pensa ele tentando se convencer. Na sexta-feira, acorda um tanto estranho, sente que alguma coisa é errada. À noite, arruma suas coisas, está empolgado com o fim de semana. Vai ser muito legal, pensa. Felipe adormece pensando na festa do dia seguinte. Churrasco, muita cerveja, as meninas... Ao acordar, levanta-se e escuta uma voz enfática sem saber a origem. Ela diz, — Aqui não se atiram pérolas aos porcos. Lembra-se do dirigente dos dois médiuns que viu em desdobramento e pensa, — Estou indo pelo mesmo caminho. O que vou fazer? Está tudo marcado. Ele está indeciso. Então ora... Pede ajuda de seu guia espiritual e tem uma clara intuição do que deve fazer. Liga para os amigos, fala que teve um imprevisto e que não vai para a festa. Felipe troca a farra por um bom filme, que foi ver com os amigos que ficaram, e vai dormir em paz.